Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje nós vamos falar sobre dureza na água e um problema que tem em algumas regiões aqui na Irlanda com o fornecimento de água. Isso daqui é o reservatório com filtro, você pode ver que agora o water Software é esse aparelhinho. E aí esse aqui é o nosso estoque de sal, tá vendo? É água dura? Pois é, no Brasil a gente fala de calcário Quando a água tem muito calcário E aqui na Irlanda, ou em termos em inglês, se usa Lime scale Que é quando você tem problema de limescale na sua casa Então nesse vídeo eu vou te explicar como você Identificar se a região onde você mora Tem problema com isso ou não Ou a região onde você está querendo comprar a casa Ou mudar e etc e tal E como resolver esse problema definitivamente e aí eu vou te explicar o que, é que a gente instalou Como que faz manutenção desse reservatório De, de, de correção e tudo. Vai ser um vídeo bem rápido, mas muito importante, porque é problema com água dura estraga os seus eletrodomésticos. Então, tudo aquilo que usa água, máquina de lavar roupa, la... máquina de lavar louça, próprio chuveiro, tudo aquilo que tem muito é, fluxo de água, pode estragar com o tempo. No Brasil, a gente também tem problema de calcário em algumas regiões, então talvez você já tenha visto esse problema. E aqui na Irlanda não é diferente. E agora eu vou explicar pra vocês como que você descobre se a região que você mora tem problema de dureza com a água e qual é é o nível da dureza da água da casa que você vai comprar, ou que você vai alugar, onde você mora, etc e tal. Você vai entrar num site chamado Water Doraí. Vou deixar aqui o link que tá na tela do site oficial e na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui no, no canal, eu vou colocar exatamente o link que vai direto na parte de você saber a dureza da água da sua região, tá? Lá no site Water Doraí você vai descobrir várias outras coisas, várias outras informações que você queira saber sobre, suplemento de água, etc e tal, só que esse vídeo é específico para resolver esse problema da dureza da água, então por isso a gente vai ver só o nível de dureza do seu bairro entrou nesse link, entrou nessa parte você vai colocar o nome da região em que você mora ou que você tá pesquisando sobre, e aí vai aparecer esse gráfico que tá aí na tela para vocês como vocês sabem, a gente mora em Balbriga, então eu coloquei ali em cima Balbriga e aí colocou aqui que o resultado, você vai olhar ali do lado direito é 412, very hard, isso significa Fica que a água aqui é muito dura E aí, o que que acontece? A água muito dura é um problema, como eu falei Estraga seus eletrodométricos e etc e tal E aí, quem vai fazer? Ah, nossa, não vou morar no lugar desse Vou sair correndo porque é horrível Não, tem solução Existe um equipamento chamado Water Softener Você pode pesquisar no Google Tem várias marcas é, Se você quiser é, saber a marca que eu coloquei E que a gente deu certo aqui Inclusive, eu tenho até um link de desconto Me avisem nos comentários ou mandem um e-mail para Maria quer que eu mando pra vocês o link é como se fosse uma indicação de amigo, né? Tipo assim, eu já sou cliente deles e eu consigo indicar amigos por isso que eu não posso colocar o link aqui pra todo mundo, vocês têm que me pedir por e-mail pra eu mandar os dados certinho e aí a gente contratou essa empresa é, tem vários preços, assim, de vários porque esse equipamento que você coloca o Water Softener, ele é vendido por é, nível de consumo de água e aqui em casa são só duas pessoas eu e Sheldon, então de acordo com o nosso nível de gasto de água, de consumo de água, essa máquina que a gente comprou é mais que suficiente Maria, quanto custa? Custou uma média de 600 euros para poder instalar, então eu vem, eles colocam o material, eu vou lá para mostrar, mostrar para vocês agorinha, e como que a gente faz a manutenção desse negócio? A manutenção dele é ver você colocar sal literalmente, umas pedras de sal e quanto que é o custo dessa manutenção? Cada saco de sal desse é em média de 10 euros, você acha mais caro, acha até 15 euros o um saco desse, e aí você reabastece a maquininha, o Hora Software, conforme ele vai abaixando o nível de sal. E aí, na nossa experiência, nesses 3, 4 meses que a gente tá usando, a gente tá usando um saco a cada dois meses. Então, um saco desse de 25 quilos que custa 10 euros, a gente tá gastando em dois meses. Então, a manutenção vai ser aí um valor de sim, em média, de 5 euros por mês pra você manter. E depois que a gente colocou isso, gente, olha, resolveu completamente. Sabe aquela água, quando ela sai no chuveiro, por exemplo, né, porque o nosso banheiro é claro, é, nosso banheiro tem o revestimento escuro, ficava tudo esbranquiçado e aí você passava a mão, parecia que tinha mesmo um sal, uma textura ali e resolveu tudo, fora a garantia de que os nossos eletrodomésticos não vão estragar com problema de calcário, né, Lime -scale, como eles chamam aqui, e foi maravilhoso. Outra coisa muito boa de ter aplicado o Hora Softener né? foi que veio com um filtro gratuito. Então deixa eu lá mostrar pra vocês como funciona isso na prática. Vocês não reparem a bagunça, viu, porque eu não arrumei as coisas E aí, como vocês podem ver, ó Aqui é a pia, tá vendo? Aqui é a pia e geralmente eles colocam embaixo da pia e aí eu vou mostrar pra vocês como que foi feita a instalação Ele é isso daqui, ó Ele é essa máquina, tá vendo? isso daqui é o reservatório pro filtro Você pode ver que agora a gente tem filtro, ó Ai, então eu tava com saudade de. E o Water Software é esse aparelhinho Se você abrir ele aqui, como que faz a manutenção? A gente abre ele aqui Eu não sei se vocês vão conseguir ver Tá vendo que tem sal lá dentro? Deixa eu pegar pra vocês verem Ó, tá vendo? É isso aqui que a gente tem que reabastecer todo mês Certo? Todo mês não. Sempre que esse nível baixar, A gente não pode deixar ele baixar daqui, ó. Quando o, sol, o sal chegar aqui, a gente abastece de novo. Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês o sal. Sobre o sal, a gente guarda aqui na área de serviço, ó. E aí esse aqui é o nosso estoque de sal, tá vendo? E é aquela ali é a botina do marido, imunda que eu tava mexendo no jardim, só a lama <risos> pra agravando de lavar. E aí a gente guarda aqui o sal, tá vendo? Ele vem, ele vem nesse sacão de 25 quilos. E aí eu compro em grandes quantidades assim, que aí o frete vem grátis e a gente vai abastecendo. Cada saco desse vale dois meses, então aqui eu tenho muito tempo de abastecimento esse hotel que tá aberto. E é isso esse foi o vídeo sobre a dureza do sal se você tiver mais alguma dúvida sobre suplemento de água e etc e tal, lembrando que o consumo de água aqui na Irlanda é gratuito. Me siga para mais dicas, deixa seus comentários, suas dúvidas, tudo que você precisa. Se você quiser um código de referência para poder comprar esse instalador dessa marca com desconto, manda lá no e-mail que Viajar oficial.gmail.com ou comenta aqui nos comentários também. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!